Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Quill, pelo Espírito Josué. Capítulo 6.1 O imensurável Bem que é a Família Primeira parte Sem saber que estava sonhando, Léo acordou em outro jardim embora o local fosse totalmente desconhecido, nem por isso Ali se sentiu um estranho. Ficou maravilhado ao contemplar a beleza das várias plantas floridas exalando varigados perfumes, florindo os canteiros repletos de girassóis e dalias, sempre olhando para o sol. De repente. Quase que sem expectativa alguma de encontro com quem quer que fosse, chegaram-lhe aos ouvidos os sons dulcíssimos de um coral infantil. Voltando-se para a direção de onde vinham os sons, emocionou-se mais ainda ao ver um grande grupo de crianças, todas trajando brancos uniformes, tendo um lindo bordado azul nas blusas. Uma estrela que, no mesmo momento, ele imaginou que era aquela que ainda havia pouco contemplava. As crianças foram justamente em sua direção. Quando se aproximaram, dirigiram-lhe um olhar de amizade e de felicidade. Toda a sua alma se viu envolvida pelo calor de incomparável bem-estar jamais sentido. Nunca poderia explicar como é que, também de repente, lágrimas irromperam e banharam-lhe copiosamente as faces. Só o amor mesmo pode proporcionar momentos assim. Jovem e bela maestrina orientava carinhosamente as crianças, nem monitores ou guias, só ela. No entanto... Deslocavam-se em plena harmonia e cantando absolutamente afinadas. Passaram por ele e logo Léo captou para onde se dirigiam. Um prédio enorme, formato circular, portas largas e que estavam abertas. Aí viu que muitas outras pessoas adultas entravam naquele majestoso edifício ornado de frondosas árvores cercando-a. O grupo infantil já estava algo distante de onde se encontrava imóvel quando o novo acontecimento brindou-lhe o coração. Uma menina daquele coral, aparentando uns seis ou sete anos, Voltou-se para trás e, com grande suavidade no gesto, pôs a mãozinha sobre o lado esquerdo do tórax e depois nos lábios, endereçando-lhe um beijo que junto levava seu coraçãozinho. Léo, comovido, sentiu que estava recebendo uma mensagem e um convite. Sim, um convite, para também ele ir até o prédio e nele adentrar. Foi o que fez. À entrada, uma faixa luminosa dizia, Jardim dos Gerações e das Dálias. Ficou ainda mais deslumbrado ao perceber onde estava. Numa espécie de anfiteatro, onde mais ou menos 300 pessoas já estavam acomodadas. Amplas janelas deixavam a mostra que nos largos parapeitos havia dezenas, centenas de pés de flores dubando o perfume que uma brisa suave se encarregava de trazer para o interior. Antes de se acomodar como os demais, olhou para o teto e pareceu-lhe que estava numa sessão de planetário, em noite de céu estrelado. — Estranho! — Pensou. Lá fora é dia e aqui dentro é noite. O coral infantil estava posicionado no palco, ainda entoando o suave hino, cuja letra lembrava temas sobre a vida de Jesus, José e Maria embalando o menino. Decorridos alguns minutos, durante os quais Léo se sentiu como que flutuando numa atmosfera de paz, um casal de anciãos adentrou no palco, vindo de uma abertura lateral. Ambos deixaram todos em levo, pois pareciam iluminados por dentro, tamanha luminosidade que lhes emoldurava. Léo sentiu uma inexprimível emoção quando os viu. Assentou-se o casal, aguardando as crianças concluírem o canto do hino. Então, tomando a palavra, a venerável senhora dirigiu sentida prece a Deus, rogando as bênçãos para todos ali e para a humanidade. Disse a seguir. Irmãos queridos do meu coração, Jesus esteja conosco e nós saibamos estar com ele. Nossa reunião visa proporcionar a todos presentes alguns momentos de reflexão. Fazendo ligeira pausa, prosseguiu. Nossa gratidão envolve a Deus nosso ideal de sermos filhos que compreendem a responsabilidade da vida. Assim é que louvamos a bênção incomparável que é a família. Olhou para o teto, como se dirigisse o olhar para o céu, e continuou. A família presente divino tantas vezes dado a todos nós e nossos multiplicados mergulhos na área das atividades físicas é, talvez, a nossa mais deslembrada, por menos aproveitada, das oportunidades evolutivas. Sempre com pequenas paradas, continuou a iluminada mulher. Somente a sabedoria divina poderia mesmo engendrar tão abençoado programa de vida, reunindo sob o mesmo teto pessoas que necessitam com urgência aprender e praticar, primeiro a conviver educadamente, depois tolerar, a seguir, Entender que ninguém é perfeito. Aí, então, não será difícil optar pela prática constante do perdão. Quem trilhar esse roteiro estará apto a gozar das benesses de ser integrante da grande família que é a humanidade. Enumerou perguntas que ela própria se encarregaria de responder. Como poderia se reequilibrar um homem ou uma mulher que, ao deixar a vida terrena, nela tivesse deixado uma desvairada paixão, principalmente se mal resolvida? E, ao dizermos mal resolvida, referimos-nos ao fato de que a paixão fora do eixo da responsabilidade não é amor, e tende a desestruturar a vida das almas dela cativas, mesmo estando uma desencarnada e a outra encarnada. Como livrar de angústias infernais alguém que, ao morrer, estivesse levando para a pátria espiritual o trauma de uma ou várias ingratidões, perpetradas justamente por pessoas às quais houvesse tanto ajudado ou amado? amigos ou, principalmente, familiares? E o que dizer dos sentimentos de ódio e, geralmente, de vingança que se agregam às vítimas de homicídios estes cometidos por qual razão seja? Como reaproximar o que morreu, mas que continua vivo na espiritualidade, daquele que permanece na romagem terrena? Imaginem Apenas imaginem como é que alguém extremamente orgulhoso, a ponto de rejeitar o filho que ao nascer já seja inválido por deficiências congênitas, há de sofrer cruel remorso quando a morte conduzir de volta à espiritualidade. Ao chegar no ajuste de contas com a consciência, compreender que aquela foi perdida oportunidade de ouro para resgatar pesada dívida cujo filho agora incapaz, em vida anterior, teve seu aval em monstruosidades do comportamento? Para o mais cruel de todos os crimes, o aborto, Pensem um instante na desestruturação mental e nos sentimentos que se instalam naquele que deveria nascer, mas que tenha sido vilmente impedido, e aqui, se me permitem, não estamos nos referindo à mulher grávida, mas aos não raros copartícipes, pois nunca a tal monstruosidade é perpetrada a sós, mas também pelo quase pai, por familiares do casal além dos agentes manipuladores e, finalmente, por que não dizer, parte da própria sociedade? Olhou demoradamente para a grande plateia e convidou. Raciocinem comigo. Todos esses espíritos, onde quer que seu grau evolutivo se situe no plano espiritual, com toda a certeza estarão levando consigo robustas mágoas, quando não crescentes ideias de vingança. Nesses dolorosos quadros, que representam apenas minúscula porcentagem da realidade terrena, qual sistema, processo ou mecanismo teria a magia de substituir esses sentimentos tão maléficos pelo amor verdadeiro? Léo notou que a plateia estava estática, clima íntimo que ele próprio vivenciava. Jamais ouvira questionamentos tão lógicos e, ao mesmo tempo, tão rotineiros no panorama humano. Ele e os demais intuíam e aguardavam, com crescente ansiedade, que aquela mulher tão humana apresentasse respostas às próprias perguntas e ela não as fez tardar." Amigos queridos, falo de coração a coração, nada podendo ensinar, nada recomendando, mas sim convidando a todos a ouvirem a voz do Mestre Jesus, quando, na pessoa de Pedro, na verdade, conclamou toda a humanidade a perdoar e perdoar sempre. Com serenidade, cada vez tendo a aura mais brilhante, seguiu. Não há cenário em toda a terra, nunca houve nem jamais haverá, mais propício ao exercício do perdão do que o ambiente familiar. Sim, sim. É na humildade de um casebre, ou mais das vezes na suntuosidade das mansões, que o perdão encontra incontáveis chances diárias de se irmanar à atmosfera do lar, pobre ou rico. Fechou os olhos por alguns instantes, como que mergulhando em recordações. Seus olhos brilharam mais e duas lágrimas rolaram. Respirou fundo e, transmitindo inaudita certeza, exclamou. Família, pensam que só mesmo Deus poderia engendrar. Em ti, amores perdidos se reencontram para reciprocamente vivenciarem as mais puras nuanças do bem-querer. Lar... Ventura suprema que reúne afetos ou desafetos, tendo por teto o céu, a terra por piso, por fronteiras o mar, as montanhas, as florestas e os rios. Em verdadeiro êxtase, Elucidou. Saibam todos os que me ouvem que é isso mesmo que a família proporciona. É a aproximação de espíritos que um grande amor uniu, os quais julgavam que a morte os havia separado para sempre, no espaço e no tempo. Ou, na vertente oposta, a reencarnação, no palco pacificador da família, reúne espíritos que se julgavam igualmente para sempre enlaçados nas teias da vingança, ora ferindo ora sendo feridos, em sinistra solução de continuidade. Neste último caso, tais são os retratos da vida quando os pais recebem filhos, de início com tanto desvelo, filhos esses que, na adolescência, juventude ou maturidade, criam e são os atores de dramas nos quais a ingratidão pontifica Deixando atônitos uns e outros ante a cobrança de velhas contas que a memória sepultara. Com muita propriedade, seguiu. A mãe que ama o filho e o amor materno ocupa alto grau na escala das diversas faces do amor integral. Essa mãe, pela bênção do esquecimento do passado, pode estar acolhendo alguém que, numa outra vida, tenha com ela um acerto de contas passional em aberto. Da mesma forma, o pai, que sustenta os filhos dando-lhes segurança e amor, pode também estar se quitando diante de cobradores. Pais, ainda, que tenham maior inclinação afetiva por este ou aquele filho ou filha, podem estar sendo beneficiados pela família, no caso implodindo paixão residual, substituindo-a por amor paternal, maternal, filial. Nos cenários angustiosos de réus e vítimas, os laços familiares reunindo-os numa nova existência física, na inevitável convivência das paredes de um lar, Muita vezes expressam um tempo de reajuste, objetivando diluição de ódios recíprocos. O mesmo se pode imaginar do patrão que acolhe e emprega tantos empregados. Não estaria justamente se ressarcindo de descaminhos profissionais que tenha trilhado em vidas anteriores, prejudicando famílias inteiras? Indo já para o fim das suas reflexões sobre a família, lecionou. O leque de interrelacionamento familiar vai ao infinito, e tais são as raízes profundas ou expostas que a maravilha da reencarnação explica com lógica e bom senso, porque enaltece a justiça divina. Não precisamos nos alongar a família encerrando em si mesma a sublimidade da reencarnação, é, sem nenhuma dúvida, de todos os mecanismos terrenos postos por Deus à disposição da criatura humana, se não o mais bem elaborado, certamente o mais justo de todos. Sejamos filhos gratos ao Pai. Instantes antes do final de suas palavras, brincou com os presentes. Lembrem-se todos vocês de que estão numa família e que a breve tempo delas sairão para ir formar outra. As flores não brigam jamais. Vejam os girassóis e as dálias e me digam se a possibilidade de algum dia virem a se desentender. Noivos, sejam girassóis. Noivas, sejam dálias. Nesse momento, Léo, enlevado, pensou fortemente em Renata. — Ah, como seria bom se ela estivesse aqui bem ao meu lado? Duas lágrimas visitaram-lhe os olhos. — Leitores todos, que neste momento lhes marque na alma a certeza de que não prece sincera sem atendimento. A prece extrapola os sentidos físicos. Quando aquela augusta mulher encerrou seus comentários, fez um breve e carinhoso gesto para o coral infantil. As crianças, então, entoaram outro hino, também sobre os ensinamentos de Jesus. Comovendo a todos, dizia o hino que Jesus nos acompanha desde nosso nascimento e que nunca nos deixará ao relento do amor. A seguir, as crianças deixaram o recinto com disciplinada e bondosa postura, acompanhadas da bonita jovem que as orientava. Ao passarem por perto de onde estava Léo, aquela criança que sorrira para ele e o agraciara com o arremesso de um terno beijinho, voltou a encará-lo. Ele, ainda uma vez, surpreso com a atitude manifestamente deliberada da menina, e sob o clima da magnífica palestra, deu-se conta de que lágrimas ocultas vieram à tona, molhando-lhe as faces. Aos poucos, a plateia foi deixando o salão. Léo, sem arredar pé de onde estava, Pôde, então, observar melhor quem eram os ouvintes, casais de jovens na maioria. Concatenando essa reflexão com o que acabara de ouvir, não houve dificuldade em deduzir que ali estavam pessoas prestes a formar famílias. Pensou, seriam noivos todos esses que aqui estiveram, ou será que já estão casados? Refletiu ainda. Se são casados, deve ser há pouco tempo, já que são jovens. Estava mergulhado nesses pensamentos, divagando daqui para ali, quando uma grande, uma imensa dúvida o assaltou. E eu? Por que vim aqui? Qual canoeiro que, de repente, inexplicavelmente, se vê pilhado em mar alto e diante de uma onda gigantesca, começou a sentir terrível temor, pois para si mesmo formulou novas angustiosas perguntas. — Quem será essa menina? Quem era aquela mulher que tinha luzes por dentro? E, e aliás, quem me trouxe? Como é que cheguei a este recinto? — não encontrando pronta resposta para nenhuma daquelas indagações, em fração de segundo, foi acometido de pânico. Agora já não era mais senhor dos seus atos ou raciocínio, e por isso não se decidiu se saía ou se ficava ali. Mais uma vez, Feliz Lembrança salvou-o daquele tormentoso embaraço. Recordou-se dos conselhos da sua mãe no sentido de que, quando diante de algum perigo, pronunciasse a palavra Jesus com fé e pureza de pensamentos. — Jesus! — balbuciou, trêmulo dos pés à cabeça. No mesmo instante, algo tremendamente inesperado aconteceu. Um casal dos muitos que ali estiveram aproximou-se dele. Ficou paralisado ao ver os dois. Eram, por incrível mistério, a 179-2, Daniela, e o seu namorado, Diógenes. Estavam de mãos dadas, com expressão de encantamento que só visita os apaixonados. Foi a jovem grávida que lhe dirigiu a palavra, demonstrando que também ela estava surpresa em vê-lo. — Você aqui? O namorado dela, com um pequeno constrangimento, também se dirigiu a ele. — Nós já nos conhecemos também. Pena que em circunstâncias tão desagradáveis, não é mesmo? — Sim, sim, respondeu Léo. A jovem outra vez tomou a iniciativa, agora para explicações daquele encontro. Eu e Diógenes vamos nos casar. Meu Deus, que bom! Então fizeram as pazes? Quase, por enquanto. No momento tudo está se encaminhando para a nossa reconciliação, disse Diógenes com uma expressão de felicidade. Se Deus quiser, complementou Daniela. E como foi isso? Perguntou Léo. A futura mãe se adiantou. Outro dia fui a um centro espírita ouvir uma palestra e o tema foi o perdão das ofensas. Saí de lá disposta a perdoar o Diógenes, independentemente de ele assumir ou não a paternidade do nosso filho. Um centro espírita? É. Por que o espanto? Ah, é que eu também estive outro dia num centro espírita no qual o orador falou do grande equívoco que é a vingança. Lançando mão da inequívoca intuição feminina, Daniela conjecturou. Ah, isso mesmo, eu estou quase adivinhando que antes da palestra, esse orador também leu um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo, item A Vingança, do capítulo Amai os Vossos Inimigos. Sim, sim. Então é bem provável que tenhamos estado no mesmo lugar e ora e não nos vimos, ou melhor, Pode ser até que tenhamos visto um ao outro, mas não nos reconhecemos. Objetiva, Daniela tocou no ponto nevrálgico do conhecimento dela com Léo. Sabe aquela loucura do pavilhão das justas causas? Ao ouvir isso, Léo se contraiu. Daniela seguiu. Notei que você tem faltado às últimas reuniões. Léo se viu acometido de forte mal-estar. A jovem, ignorando o efeito de suas palavras, arrematou. Quando vi as terríveis ameaças de justos contra a sua deserção, tendo ele ameaçado igualmente a todos os que o ouviam, comecei a pensar que aquilo tudo era um monumental engano, que todos nós, sem exceção, estávamos ali como caranguejos atolados no charco. Corrigiu-se. Com a diferença de que os caranguejos foram assim criados pela natureza e têm defesa própria para a sua tarefa naqueles lugares. E nós, os seres inteligentes da criação, o que poderia justificar nosso deliberado mergulho na viscosa e traiçoeira lama da vingança? Diógenes olhava Daniela com exaltação, no meço de admiração e amor. E ela prosseguiu suas reflexões, que de fato caíram na mente de Léo, com a tal onda se esboroando numa frágil canoa. Disse ia que todas as construções psicológicas de Léo estavam desabando, uma a uma. Mergulhando o pensamento nos tenebrosos encontros e ações que presenciara e de que participara, sob o comando de justos, caiu em si, de vez, integral na mente, a implosão de seus planos de vingança. Num gesto que a alma comandou e o corpo obedeceu, indiferente às regras da etiqueta, Léo, quase de um salto, com emoção e afetividade, abraçou e enlaçou o casal. Havendo reciprocidade, assim permaneceram os três, por perdidos momentos. Novas lágrimas que teimavam em surgir sem aviso, dessa vez deram-lhe alegria. Não chorava só, choravam os três. Choravam de felicidade. Não lhes foi, nem seria mesmo, possível captar que um quarto espírito também se manifestou, ou melhor, vivenciou um imenso júbilo o filho de Daniela e Diógenes. Sim, nesses últimos momentos, desde que seus futuros pais se encontraram naquele sítio, motivados a pacificar a convivência, cessou o crônico desconforto que ele vinha registrando no abrigo uterino, que mais parecia um ambiente poluído pela reverberação do propósito vingativo da sua mãe. Agora, com a nova disposição materna de trilhar pelo perdão, toda a produção hormonal e transferência de energias para o futuro bebê deram-lhe paz e grande bem-estar. Somando energia e boas vibrações aos bons propósitos pacificadores dos dois requerentes do infeliz grupo 179, Igualmente, Diógenes, ali mesmo, se dispôs a reconstruir o prejuízo que causara por irresponsabilidade com Daniela e por invigilância com Ambrósia, a enfermeira-chefe. Aqueles momentos assinalavam a jamais deslembrada assistência dos bons espíritos a todos aqueles que encarnados ou desencarnados disponham-se a ouvir a consciência e principalmente a ter a coragem de retificar equivocada rota moral. E ali, três encarnados estavam sinceramente imbuídos desse propósito.